Depois de duas provas na primeira semana, e continuam os desafios para os administradores do Futuro FSG. O projeto está é sendo bem recebido pelo pessoal. Bastante gente tem parado, a gente na faculdade, uh, familiares e tudo mais, apoiando bastante. Está sendo bem legal e eu acredito que o pessoal está recebendo de forma bem positiva. Assim, eu tenho recebido bastante apoio, estou gostando bastante de participar. A terceira etapa levou os 10 acadêmicos de ônibus rumo ao mercado internacional. Cada um dos grupos foi submetido a orientações para construir um projeto de internacionalização. Esse projeto passa, primeiro, por uma análise completa do mercado e de todos os mercados mundiais, evidentemente em um dos países onde a Marco Polo não esteja. E aí está o desafio: encontrar uma nova possibilidade de negócio. Avaliando o mercado, avaliando clientes, avaliando concorrentes, avaliando potencial, avaliando risco, avaliando cultura e principalmente avaliando barreiras de entrada. Essa prova a gente está tentando focar na estratégia de escolher um país uh, mais uh, de baixa renda para a gente conseguir. Uh, ter uma maior aceitação do produto e realizar uma joint venture. Esse profissional necessita globalização, ou seja, conhecer mercados e estar adaptados aos mercados internacionais. Também totalmente necessário que esse profissional esteja preparado para a comunicação. Nós temos que estar preparado com o inglês e com o espanhol, no mínimo essas duas línguas, para com que seja possível uma comunicação e um bom trato do relacionamento internacional de negócios. Mas e os participantes? O que eles acharam deste desafio? Nós estamos confiantes, a gente acredita que tenha mostrado bem o nosso trabalho, que a gente tenha apresentado muito bem a nossa ideia. A expectativa é ganhar e na próxima estarmos de novo. Olha, a nossa expectativa é boa. Eu acho que nós fomos bem, melhoramos bastante em relação às duas primeiras etapas. E o grupo vencedor foi o grupo futuro. O mais importante de tudo foi o trabalho em equipe. A equipe contribuiu para que chegássemos nesse resultado. Sem o apoio e sem a, o conhecimento aplicado e a vontade de cada um em realizar a tarefa e cumprir o objetivo, a gente não estaria aqui. Então hoje a gente sai vitorioso em nome da equipe Futuro. Não perca as próximas novidades do concurso Administrador do Futuro FSG. A cada prova, os grupos diminuem e tornam a disputa mais acirrada. FSG, o mundo mudou, o ensino também.